E aí, pessoal, 0 na área, beleza, galera? Seguinte, mano, vem aqui, porque muita gente tá falando que o aparelho não é compatível e etc. Eu falei no vídeo, mas muita gente na afobação não prestou atenção e agora eu vou ratificar aqui. O jogo está em soft launch e disponível apenas nas Filipinas e no Vietnã. Ou seja, para você jogar, você precisará do VPN. Eu vou deixar um VPN aí, uma sugestão na descrição para você baixar, tá? Totalmente free, só colocar lá Vietnã ou Filipinas e você vai conseguir jogar. Existe uma lista de aparelhos compatíveis, galera, eu vou falar aqui para vocês. É o Pixel XL, o Nexus 6, o Galaxy Note 4, o Galaxy S6, o Galaxy S6 é, Borda Mais... É, Galaxy S7, o S7 Edge, o S8 e o S8+, e o Galaxy Tab, 2 S, é, Galaxy Tab S2, tá? Com a versão 8.0 e 9.7. Então, esses aparelhos são os compatíveis, assim, de cara. Então, se você tem esse aparelho, só ir na Google Play e baixar, Através do link que eu vou deixar na descrição também. Agora, se o seu aparelho não é compatível, calma, eu vou deixar o link do APK, é, do APK Purity. tá? É, você vai baixar através desse link, é 1.7 GB de download. E você vai instalar no seu dispositivo, vai baixar o VPN, vai setar Filipinas ou Vietnã. E vai conseguir jogar aí Agora você vai conseguir jogar bem Mal, vai dar lag Aí não é culpa minha E eu tô só explicando Aqui pra vocês o que acontece Porque a maioria dos dispositivos Não está compatível, beleza galera? Então Link do APK Pure. E da Google Play, do VPN, tudo na descrição, tá? Boa sorte aí, deixem um feedback se vocês conseguiram ou não. Mas é isso, galera. Tamo junto. Eu fui.